Olha só, se liga nesse resultado que eu quero mostrar para você aqui agora na tela do meu computador. Essa daqui foi minha primeira venda, olha, em julho de 2017, no valor de R$12,97, tá? Agora eu vou mostrar para você o resultado dos últimos 4 meses, basicamente, aqui. 104 mil, reais, basicamente isso nos últimos 4 meses apenas, né? E eu quero mostrar para você, neste exato momento, alguns algumas das estratégias que eu uso no meu negócio hoje que me fazem vender todo santo dia. E isso desde quando eu comecei a ter resultado lá atrás, em 2017 para 2018, quando eu comecei a ter resultados fui aprimorando, aplicando essas estratégias que me fizeram, é, que tem me feito, né? Fazer vendas... Todo santo dia e de forma crescente Então se você é um afiliado iniciante Se você está começando agora Se você está querendo começar a ganhar dinheiro pela internet Ou se você já é até um afiliado que já vende Mas quer aumentar suas vendas assista esse vídeo até o final Porque principalmente no final eu vou deixar um pulo do gato Que pode fazer com que suas vendas aumente de uma maneira é, muito mais prática tá? Então se liga no vídeo e vamos embora com tudo Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você algumas das estratégias que me ajudaram desde lá do meu início a ter os resultados que eu tenho hoje através da internet. E principalmente se você for um afiliado que está começando agora, um afiliado que está buscando aí as suas primeiras vendas é, através da internet, até porque eu sei que o começo do afiliado não é tão simples quanto às vezes nós imaginamos lá no começo, né? Eu tenho certeza que essas estratégias... Vão te ajudar No final, eu quero te entregar um pulo do gato também Que eu acho que vai ajudar muito nas suas vendas Então a gente vai para a tela do meu computador daqui a pouco Que eu quero te mostrar tudo na íntegra Eu quero te entregar tudo passo a passo Para que você consiga aumentar de uma vez por todas As suas vendas através da internet Bom, e antes de mais nada Eu quero fazer um combinado com você aqui a partir deste momento, tá? Bom, vamos fazer o seguinte Se você chegar no final deste vídeo E você achar que esse vídeo não agregou nenhum valor para você Eu quero pedir para que você deixe um dislike E faça um comentário falando mal de mim aqui nos comentários, eu não ligo, não tem problema nenhum. Porém, em troca disso, se você acha que esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te deu alguma ideia, te deu algum insight, agregou um pouquinho de valor para você que pode te ajudar na sua jornada, eu quero pedir para você, para que você já deixe o like aqui, já se inscreva aqui no canal você ati é, e ative as notificações para você receber as notificações de todos os próximos vídeos também aqui no canal, ok? Porque dá muito trabalho para este conteúdo e principalmente este vídeo especificamente que eu quero entregar um conteúdo muito top para você, que dificilmente você encontra, inclusive em cursos pagos, tá? Eu quero entregar um conteúdo que vai te agregar, que vai te ajudar nessa caminhada, então peço para que você deixe o seu like em troca disso aqui, beleza? Bom, mas enfim, né? lá no meu começo como afiliado, lá em 2017, cara, eu encontrei bastante dificuldades na época para conseguir fazer as minhas primeiras vendas, tá? O eu, eu, tanto que eu levei basicamente quase quatro meses para conseguir fazer a minha primeira venda como afiliado na época, que foi aquela venda que me gerou um resultado de 12 reais. Eu confesso pra você que por um momento eu quase desisti antes daquela venda, tá? Porque geralmente quem começa a trabalhar como afiliado hoje em dia, nos dias de hoje, é, a pessoa leva um mês, dois meses sem resultado, elas acabam acabam desistindo, né? E eu comecei a me perguntar, tipo, porra, não sei se isso é pra mim, não sei se isso funciona realmente, será que isso é real? Porque eu via vídeos de pessoas mostrando lá que ganhou 5 mil, 4 mil reais, mil reais através da internet e, e, e eu não tava conseguindo Sair ali do lugar naquele momento Então eu ficava me perguntando se aquilo realmente funcionava Para mim, não sei se você chegou a passar por um momento assim Sabe, que meio que você fica Um pouco frustrado por não estar tá conseguindo o um resultado, e aconteceu isso Comigo por um tempo, eu começava a questionar Se os vídeos das pessoas realmente eram reais Se os conteúdos eram reais, se aquilo realmente poderia ajudar E logo depois que eu fiz aquela minha primeira venda né, Que foi uma venda que destravou A minha mente, porque mesmo que tenha sido uma venda de 12 reais, mano, mesmo que tenha sido 12 e conto, que basicamente é muito pouco, destravou a minha mente, aquela, aquela, aquela venda fez eu perceber o que? Tipo assim, porra, mano, essa parada é real, essa parada acontece, então se eu continuar buscando informação, se eu continuar buscando conhecimento, eu posso fazer com que isso de fato aumente e possa acontecer de verdade, né? Então a partir daquele momento ali eu comecei a investir em alguns treinamentos, comecei a comprar alguns cursos online, comecei aí em palestras, comecei a comprar livros, comecei de fato a investir em mim e a partir disso eu comecei ali, a obter um pouco mais de resultados, comecei a fazer uma venda mais aqui, outra vendinha aqui, e o negócio começou aumentando aos poucos tá? a partir disso eu fui começando a mapear um pouco do que eu estava fazendo e do que eu estava aprendendo em outros treinamentos e foi quando eu percebi tá, que tinha um padrão entre os players do mercado que eu acompanhava, digo assim, eu percebi que as pessoas que ganhavam, vamos colocar um valor assim não tão alto, acima de mil de reais por mês, tinha um padrão, eles seguiam um padrão, eu comecei a mapear esse padrão que eles estavam fazendo, aplicando e comecei a meio que copiar o que eles estavam fazendo, que vai ser basicamente o que eu vou mostrar pra você aqui agora, só que com esse tempo, já são o que? Três anos basicamente, né? Hoje eu já tenho mais de 10 mil alunos através dos meus treinamentos, mapeei, só que eu aprimorei muita coisa e através disso e é isso que eu quero mostrar um pouquinho pra você a partir de agora, que eu acho que vai te ajudar muito a aumentar os seus resultados através da internet. Então não se preocupe, tá? eu não sei como está a sua situação hoje, mas se você está tipo como eu estava lá no meu começo, está tentando, está tentando, está tentando e as vendas não estão saindo, não está conseguindo ter resultado, está se sentindo frustrado talvez, não sei se você chegou a esse ponto, ou se você já se sentiu assim, mas já, já passou essa situação, mas eu, a gente vai para a tela do meu computador agora eu quero te mostrar um pouquinho de como você vai fazer para aumentar as suas vendas a partir deste momento, beleza? E antes da gente ir para a tela do meu computador, ok? Eu vou fazer o Tá? Eu vou deixar o um link do meu treinamento para quem quiser conhecer o meu treinamento, o Instagram na Pro, que é o treinamento mais vendido do Brasil hoje para quem quer aprender a construir uma estrutura através da internet, utilizando basicamente mais um Instagram ali. Vai ficar aqui na descrição e pra quem tá acessando esse vídeo, esse vídeo aqui do meu canal, eu vou deixar um link com desconto na descrição do vídeo, tá? Então, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Agora sim, vamos lá pra tela do meu computador, que eu quero te explicar como que você vai fazer pra alavancar suas vendas através da internet. Vamos embora. Bom, vamos lá. A gente tá aqui na tela do meu computador agora. Eu tô aqui na tela da Hotmart para você ver que o resultado que eu mostrei pra vocês. se dos últimos 4 ou 3 meses, basicamente, que foi quando eu fiz a minha primeira venda, ó. Lá em julho de 2017, tá? É, e basicamente é isso. Agora eu quero mostrar para você aqui na tela do meu, do meu computador um pouquinho dessas estratégias que eu tô falando para você que vai te ajudar muito na sua caminhada, ok? É, o que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que eu disse que eu comecei a captar ali, né, que em comum entre os grandes players do mercado foi o quê? Era que todos eles tinham uma estrutura. Tá? E eu digo pessoas que estavam ganhando e que geralmente hoje no mercado de hoje também ganham acima de 10, 15, 20 mil reais através da internet Geralmente tem essa estrutura E essa estrutura é baseada em alguns pontos específicos e você vai analisar que isso é real E que você, e, e se você basicamente não fazer isso, você pode até conseguir sim alguns resultados através da internet Mas talvez não vai conseguir um resultado sólido, um, um, sabe assim mensalmente é, e tudo mais acontece, no meu começo eu sofri muito porque eu tentava fazer aquelas estratégias de vendas rápidas assim, tipo em spams através de grupos de facebook ficava chamando os outros aleatoriamente em direct do instagram, oferecendo, mandando link e tudo mais, e era uma parada que não funcionava muito bem, e aí eu reparei que os grandes players do mercado tinham uma estrutura baseada na criação de conteúdo, ok de conteúdo mais construção de autoridade beleza basicamente era é isso que eles fazem hoje em dia então foi através disso que eu comecei a, a pescar as ideias e falar assim porra eu preciso seguir mais ou menos essa mesma linha de conteúdo tá é claro que eu vou mostrar para você que agora vai te ajudar a vender mais mas é claro que tem muitas coisas que tem por dentro das estratégias em si específicas mas ó primeira coisa que eu te recomendo a ter é um perfil no instagram beleza pode ser que você já vire para mim agora e fala tá Júnior? mas eu já tenho um perfil no instagram ok mas o que eu vou mostrar para você aqui agora é que você precisa seguir mais ou menos esses passos que eu vou te mostrar aqui agora primeiro passo, você precisa, né, eu não vou falar sobre nicho aqui, provavelmente você já sabe o que é um nicho, você tem que ter definido sobre o que você vai falar no seu Instagram, eu te recomendo você ter um Instagram com perfil pessoal, ok? com perfil pessoal, porque perfil pessoal vende muito mais do que perfil sem aparecer, as pessoas entram no Instagram para ver outras pessoas, ok? É, e aí mais à frente, eu vou deixar um pulo do gato que eu falei pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu acho que até então não mostrei aqui no YouTube, basicamente quase ninguém sabe disso que eu vou mostrar pra vocês mais à frente, ok? Beleza, dentro do Instagram, você vai fazer o que? Você vai usar o seu Instagram pra você construir autoridade, ok? Autoridade você vai construir atraves, através da entrega de conteúdos. segurei aí que eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui agora. Tá? através da, da, da entrega de conteúdo, e você vai usar o teu Instagram também para mostrar o seu dia a dia, o dia a dia vai mostrar o que? Vai gerar o que? Vai gerar conexão e é, identidade, né? identificação com o seu público. Tá? Então assim, por exemplo, muitas pessoas compram de mim hoje em dia no Instagram porque gostam do meu jeito, porque se identifica comigo, porque me acha simples, porque eu mostro o meu dia a dia de modo geral, e através dos conteúdos eu gero autoridade para quem me acompanha ok então você mostrando o seu dia a dia você gera confiança do seu público tá e você quando você confia em alguém você confia no que ela te recomenda então na hora que você oferece um produto na hora que você fazer a indicação de um link né, de um produto como afiliado a chance de você vender é muito maior porque as pessoas vão estar confiando em você que você estará gerando, é, gerando autoridade e gerando é, é, valor para aquelas pessoas que estão te seguindo ali naquele momento, ok? Só que aí tem um outro passo importante, que além da entrega de conteúdo, tá? No Instagram, tem um gatilho muito importante que você deve utilizar basicamente, né? Procurar utilizar, implementar todos os dias, que é provas sociais, tá? Provas sociais vendem, Ok? Pró-sociais vendem. Então, o que é interessante? Eu vou abrir meu Instagram aqui na tela do meu computador pra você dar uma olhadinha, tá? Vamos entrar aqui pra você ver. É, peraí, aí. Ó, eu entrego, eu entrego muito conteúdo no meu Instagram, tá? Eu entrego bastante conteúdo no meu Instagram. Tudo isso pra quê? Pra gerar valor, ó. Então, você pode ver que tem bastante postagens, bastante conteúdos aqui dentro do meu do meu perfil isso tudo gera valor para as pessoas que me acompanham ó. então aqui o um conteúdo sobre copywriting aqui o um conteúdo sobre precificação de produto um conteúdo sobre aqui ó duas estratégias de vendas e por aí vai então eu entrego muito conteúdo dentro do meu instagram e isso faz com que as pessoas me enxerguem o que? como uma autoridade para elas Ok? E faço com que eu venda cada vez mais através da internet, né? Porque as pessoas... E além disso, eu mostro o meu dia a dia, ok? Então, se você for no meus Stories, você vai ver que eu mostro bastante o meu dia a dia, o tempo todo. Tudo que eu faço, basicamente, está registrado nos meus Stories. Então, as pessoas me acompanham, sabem quem eu sou, é, sabem como é que é o meu jeito, cria identificação comigo por causa do meu dia a dia e gera autoridade por causa dos conteúdos. E os conteúdos geram valor para as pessoas. Então, a junção dos dois, a casadinha dos dois, faz com que eu venda todo santo dia, todo santo dia através da internet. Só que aí vem a parte da prova social. Prova social é o quê? É você mostrar o resultado seus, tá? Resultados que você está obtendo. Mas se você é um afiliado iniciante, ah, Júnior, mas eu ainda não tenho resultado, tudo mais. Pô, você pode ser afiliado de algum produto específico. Talvez o produto que você seja afiliado. Vou dar um exemplo. Se você é afiliado do método Instagram, do meu treinamento. Você tem lá toda uma aba de materiais, né? Então tem a aba lá de provas sociais de alunos. Você pode pegar aquelas provas sociais daqueles alunos e divulgar nos seus stories, ok? E aí você possa provas sociais, porque prova social tá na boca de gente que duvida, né? Porque a pessoa pode não estar tá acreditando naquele produto, mas a partir do momento que tem provas sociais reais daquele produto, né? De pessoas que estão tendo resultados, pronto, não tem argumentação contra isso, ok? Então você gera valor mostra seu dia a dia mostra mostra prova social né de que aquilo que você está fazendo realmente funciona e isso gera muito resultado para você ok então o Instagram hoje em dia é basicamente a melhor uma das melhores ferramentas para você utilizar pelo fato de que é a rede social mais utilizada no mundo hoje em dia né? todo mundo basicamente usa o Instagram então não importa o nicho que você atue, as pessoas que, que compram o tipo de produto que você está vendendo estão no Instagram com toda certeza só basta você aplicar as estratégias certas os gatilhos certos para você conseguir é, aumentar os seus resultados dentro da plataforma Beleza Bom, já a segunda ferramenta a segunda ferramenta que eu recomendo para você que eu acho que é uma ferramenta que pode alavancar muito mais rápido os seus resultados também é ter um canal no youtube e aí eu quero mostrar uma coisa para vocês que geralmente eu não mostro para ninguém basicamente ninguém sabe disso bom eu tenho três canais no youtube tá eu tenho este canal aqui que é meu canal principal hoje que eu falo de marketing digital e tem outros dois canais um eu não vou poder te mostrar porque um eu não apareço então eu não posso divulgar esse canal Tá? Mas é um canal que hoje no YouTube está chegando a 30 mil inscritos, para você ter ideia. Mas eu não posso divulgar ele aqui porque eu não apareço. Só que tem um outro canal que eu apareço e eu vou mostrar isso para vocês porque eu quero que vocês entendam a, a potência que o YouTube tem, ok? Vou entrar aqui no, no YouTube e vou fazer a seguinte pesquisa aqui, ó. Como conseguir cartão de crédito uh, com score baixo, ó. De crédito com... Score baixo, beleza? Ó, vou fazer essa pesquisa aqui agora no YouTube. Vou, a gente vai fazer uma pesquisa aqui para gente dar uma olhada. Ah, a gente vai perceber aqui, olha, que apareceu logo esse vídeo meu logo no início. Olha só quantas visualizações tem esse vídeo meu. 306 mil visualizações. Tem noção? Esse vídeo meu tem 306 mil visualizações. Deixa eu descer mais um pouco para ver se aparece algum outro meu aqui. Eu acho que não vai aparecer agora. Beleza, vamos entrar neste canal meu aqui só para você ter uma noção do poder do YouTube. É, e por que, que esse canal me gera mais de 4 mil reais em vendas por, por mês, ok? Por mês. Vou aqui no canal exatamente sobre aqui, isso. Sobre score, como aumenta. Olha só para você ver, o canal tá chegando a 8 mil inscritos. Ok? Está chegando a 8 mil inscritos. Agora eu quero que você veja isso. Olha as visualizações dos vídeos desse canal, ok? O primeiro vídeo deste canal, olha só, tem 160 mil visualizações. O segundo vídeo tem 32 mil visualizações. O terceiro não tem tanta, esse aqui tem 27 mil visualizações e esse daqui 306 mil visualizações, ok? Tem outro aqui com 15 mil, 7 mil, olha só para você ver E, ou seja, é um canal que eu comecei do absoluto zero Eu não divulgo este canal em lugar nenhum, eu não divulgo esse canal no meu, no meu Instagram eu Não divulgo em lugar nenhum, é somente através de SEO aqui do YouTube mesmo E olha só os resultados que esse canal tem Esse canal me gera uma média de 3, 3.500, 4 mil reais em comissões todo mês e olha só que eu posto os vídeos aqui ó de três em três meses um vídeo a cada quatro meses para você ter ideia tá então o YouTube ele é uma máquina de vendas porque o YouTube tá é como se você tivesse um trabalhador tá é 24 horas por dia trabalhando para você Okay? porque você posta o um vídeo do youtube uma única vez e aquele vídeo vai continuar gerando resultado para você ele vai continuar gerando visualizações para você ele vai trabalhar para você 24 horas por dia desde que você saiba posicionar esse vídeo então você consegue um resultado puta grande através do youtube ok se você souber fazer da maneira certa então daqui a pouco você tem por exemplo três vídeos cinco vídeos você tem dez vídeos você tem sei lá 50 vídeos trabalhando para você 24 horas por dia então você começa a ter um, um, uma geração de tráfego uma rotatividade de tráfego no seu canal muito alta muito alta tá hoje no meu canal principal esse canal aqui que a gente está falando agora que eu tô gravando esse vídeo ele tem em média entre 60 a 100 mil visualizações a cada 28 dias. Então, por exemplo, todo Santo Dia eu faço vendas através deste canal, basicamente todos os dias, tá? Em YouTube e Instagram são duas ferramentas que você começa basicamente de graça, tá? O grande erro é que na maioria das vezes nós é, divulgamos, fazemos, usamos as estratégias de maneira errada, tá? Então, no YouTube aqui ó, uma maneira, uma um, que você tem que se atentar para você ter grandes resultados é primeiramente, tá? Ter uma thumbnail chamativa OK. Opa. Também chamativa. Caramba, mano. Chamativa mais um título chamativo, tá? Por quê? Porque no YouTube, né, o que chama atenção, vamos voltar aqui no canal para você ver, no YouTube o que chama muita atenção é exatamente a thumbnail e o título do vídeo. né? Se o título não for chamativo, as pessoas não vão querer clicar. Se a gente parar para analisar, olha só, por que o meu vídeo é o vídeo que tem mais visualizações aqui. Ó. Olha a thumbnail para você ver do meu vídeo. Olha o vídeo de baixo, olha o vídeo de cima e olha a minha thumbnail. Tá eu ali com a cara de assustado, com a frase escrita. Qualquer um pode ter um cartão fazendo isso e ali na tela do computador escrito aprovado. Entende? E no título eu coloquei, como qualquer pessoa pode conseguir um cartão de crédito. Então assim, é, é, o título e a thumbnail conta muito para você ter visualizações. Então se você souber caprichar nisso, você já tem um passo à frente dos seus concorrentes. Então o que, que eu costumo fazer? Eu costumo entrar no YouTube antes de, de, de, de, de colocar um vídeo meu, eu costumo entrar no YouTube, pesquisar sobre aquele assunto e ver as thumbnails dos meus concorrentes, vamos dizer assim eu dou uma analisada primeiramente nas thumbnails deles, nos vídeos que estão em, entre os primeiros colocados, e vejo, pô, o que, que posso fazer diferente? Às vezes eu posso colocar a cor da thumbnail no fundo diferente, uma cor mais chamativa, não sei. Eu analiso como que está o padrão da, das thumbnails dos meus concorrentes tento fazer algo mais trabalhado. Leio os títulos deles e penso, pô, como é que eu posso fazer um título mais chamativo do que esses aqui? Entende? Porque isso é o que te faz sair na frente dos seus concorrentes, tá? Outro detalhe importante é a descrição dos seus vídeos tá eu recomendo que na descrição dos seus vídeos vocês coloquem pelo você coloca pelo menos dois parágrafos tá pelo menos dois parágrafos de descrição utilizando bastante palavras-chave ok é que, que são palavras-chave coisas que as pessoas pesquisam então por exemplo você vai colocar assim ó é um vídeo sobre ganhar dinheiro na internet tá então você vai colocar assim por exemplo nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar dinheiro na Hotmart é, Sendo afiliado Iniciante tá Para que você consiga ganhar dinheiro através da internet Então você coloca coisas que geralmente As pessoas pesquisem ali na sua descrição Você vai montando uma descrição Mas implementando palavras-chave dentro dela E eu recomendo você fazer pelo menos dois parágrafos ali De três a quatro linhas cada um pelo menos para que o YouTube consiga identificar bem sobre o que é o seu vídeo e assim ele consiga recomendar para as pessoas certas para que você consiga ter o número de visualizações legais beleza é, outro detalhe importante para o YouTube aqui são as tags né as tags do YouTube são interessantes que são as palavras-chave eu recomendo você sempre colocar palavras-chave tá palavras-chave que são totalmente condizentes com os assuntos dos seus vídeos com do seu vídeo e aí eu quero te mostrar um site aqui que pode te ajudar nisso também tá chama rapid tags ok e esse site aqui é um site muito interessante porque é o seguinte ó vou abrir o site para você ver é um site que ajuda para caramba no sentido de né de de SEO. então você coloca aqui um assunto tá vou colocar aqui o hotmart Ok vou dar um enter e aí o site vai me recomendar tags para me colocar já no meu vídeo que já são tags procuradas já são tags procuradas para é, pelas pessoas através da, da do youtube então Aqui, olha, eu coloquei só a palavra Hotmart, ele já me recomendou, olha, afiliado Hotmart, Hotmart como vender, Hotmart como funciona, primeira venda Hotmart, iniciante Hotmart, e aí você pode simplesmente copiar as que você achar mais interessante, ou você pode clicar no botão aqui, ó, de copiar todas, ok? Aqui, ó, copy, você clica aqui no botão de copy, vai lá no seu vídeo e já adiciona todas de uma vez. Ou você pode pegar aqui, ó, copiar, vir aqui no seu bloco de notas, ok? Vem aqui no seu bloco de notas, copia todas, e aí você seleciona as que você achar mais interessante tá então esse é um site que ajuda muito nesse sentido Ok ele já te dá palavras-chave que já são pesquisadas ali pelo YouTube então você pode vir aqui e colocar por exemplo assim ó, violão Ok você coloca aqui violão e aí ele vai te dar tags relacionadas a isso olha quero aprender violão como aprender a tocar violão aula de violão simplificada e ele já te dá palavras-chave que já são pesquisadas sobre aquele assunto através da internet Beleza então isso que eu acho que pode te ajudar muito nessa parte aí também nesse quesito tá é basicamente é isso e para finalizar eu quero te mostrar uma estratégia que é o pulo do gato que foi para você é então, uma estratégia que eu vendo que eu uso para vender todos os dias através do meu instagram também outra estratégia para vender através do instagram também ok que é utilizando o tráfego pago aí neste caso aqui né você vai precisar investir um dinheirinho em anúncios mas é uma parada muito simples de fazer ok vamos lá no meu, no meu instagram roda neste momento dois tipos de anúncios tá dois tipos de anúncios primeiro roda um anúncio para envolvimento o que, que é um anúncio de envolvimento? Né? se alguém curtiu alguma foto minha compartilhou algum conteúdo meu mandou o direct né? se envolveu, como diz a própria palavra se a pessoa se envolveu no meu perfil do instagram de alguma forma Começa a rodar para ela algum anúncio meu Oferecendo algum produto meu, ok? Então, se você falar no meu Instagram e curtir uma foto minha É bem provável que apareça um anúncio meu Te oferecendo meu treinamento Instagram na Pro né? Tá até aqui no boné Instagram na Pro pra você, ok? Beleza, só que aí eu consigo fazer uma segmentação melhor Através de um segundo anúncio, como que é? Eu rodo um anúncio, que é anúncio de vídeo conhecido como vídeo view. O que, que é isso? Eu pego um vídeo meu nugget do meu Instagram, ok? Eu pego um vídeo nugget aqui, ó. Deixa eu te mostrar um vídeo nugget, ó. Esse aqui é um vídeo nugget, por exemplo, esses vídeos que tem um título em cima, mas a legenda aí embaixo, ok? Pego um nugget meu do meu Instagram e patrocino este nugget, tá? Eu faço um anúncio desse nugget. E aí, o que, que acontece? Eu Lá nas, nas configurações do Facebook, eu configuro para que as pessoas. É, é, para que rode um anúncio meu oferecendo o meu treinamento para as pessoas que assistiram pelo menos 50 por do vídeo 75 por do vídeo desculpa ok então se a pessoa assistiu a ah, um vídeo de um minuto imagina aí que 75 por de um vídeo de um minuto seja mais ou menos 60 segundos ali né que é um minuto então sejam uns 45 segundos de vídeo mais ou menos por exemplo ok então, todo mundo que assistiu pelo menos 75% do vídeo, ou seja, porque se a pessoa assistiu 75% do vídeo é porque ela está interessada naquele assunto, ela gosta daquele assunto. Então, eu roda o anúncio para aquela pessoa que vai, é, né, que tem mais chance dela comprar aquele produto meu, ela tá mais interessada naquele produto meu, sacou? Então, basicamente, eu faço esses dois tipos de anúncios também, e isso aqui me gera vendas basicamente todos os dias. Então, todo vídeo novo meu, de Nugget, basicamente, eu rodo o anúncio de vídeo view, e rodo o anúncio para quem assistiu 75% desse vídeo, que aí são pessoas que estão mais quentes, mais interessadas nos meus conteúdos, então, a chance delas comprarem é muito maior, tá bom? Então, basicamente, é isso. Tá? Acho que deu pra pegar alguma coisinha Deu pra pegar um, um, algum insight Deu para pegar alguma ideia através desse vídeo aqui Lembra do nosso combinado lá no início do vídeo né Se, você, é, se esse vídeo tiver agregado alguma valor para você, deixa o seu like aqui Não esquece, se inscreva no canal também Ative as notificações E é isso daí, me segue lá no Instagram Se você não me segue também no Instagram E vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição Se você quiser saber, se você quiser conhecer Como funciona o meu treinamento também ok Então um grande abraço pra você Um beijo pra você te desejo todo o sucesso desse mundo e até o próximo vídeo, então, e valeu!